Paz do Senhor, tudo bem? Meu nome é Ana Beatriz, esse é o canal sobre as coisas de Deus E hoje eu quero falar sobre descansar no Senhor Muitas vezes a gente fala isso para as pessoas e as pessoas falam isso para a gente né? Descansa no Senhor, entrega para Deus e descanse Desfrute do que Deus faz para você E às vezes a gente não encontra espaço no nosso coração Para conseguir realmente descansar no Senhor Mas eu queria trazer algo bíblico em relação a isso Lá no comecinho, lá em Gênesis, na sua Bíblia Deus cria todas as coisas Cria céu, cria mar, cria animal, cria ornitorrinco, cria pernilongo, criou tudo. Depois que ele criou tudo, ele criou o homem. E aí ele vira e fala assim, Oi homem, tudo bom? Te criei, olá, seja bem-vindo à terra, é o que fiz. E agora você pode desfrutar e dar nome aí pra galera, gerenciar o bagulhete. E é isso aí, tá bom? Vou estar aqui com você e tamo junto, todo dia eu vou vir aqui te visitar. É isso que Deus faz quando você lê Gênesis capítulo 1. E isso me traz algo muito legal, porque Deus já tinha feito tudo, já estava tudo pronto quando o homem vem. E quando o homem vem, ele tem que gerenciar sobre aquilo que Deus já fez e já entregou. E eu vejo isso como algo muito real nas nossas vidas como cristãos, porque o Senhor já fez tudo. E ele te entrega e fala assim, agora cuida, <risos> porque eu que fiz, eu que te dei... Quem de nós, como seres humanos, teve que ir lá trabalhar para fazer uma vaca? Quem de nós, como seres humanos, teve que ir lá trabalhar para fazer uma cerejeira, um riacho, qualquer coisa? O Senhor já fez e deixou pronto e falou, agora cuide. E por isso que a natureza nos mostra tanto a nossa nosso tamanzinho pequenininho diante da glória do Senhor, por isso que muitas vezes a gente sente paz quando vê a natureza, sabe, montanhas ou água ou chuva, isso traz paz porque isso traz a essência do Senhor Criador e aquele que quer que você desfrute e descanse e gerencie sobre as coisas que ele fez. Um gerenciamento que não é solitário, que não é sozinho. Porque o Senhor vai e fala assim, eu estarei aqui com você. Porque ele fica lá com ele. Ele fica andando com Adão sobre tudo que eles fizeram e conversando. Eu imagino Adão falando, nossa Deus, o que, que é isso? Ele é uma baleia, eu vou mandar ela lá pro fundo para você não querer montar nela. Sabe algo assim? É isso que Deus faz na nossa vida. E você fala, ah, mas isso é Gênesis, isso é lá no Velho Testamento. Você não sabe o que eu passo na minha vida. Pois é. Aí a gente mostra de novo o outro filho, o outro homem que veio diretamente do Senhor, Jesus. Ele fez tudo. Ele não pecou, ele foi tentado e venceu. Ele foi humilhado, traído, maltratado, sem pecar, sem blasfemar, com zero problemas, total fado sensato, para poder se entregar ao Senhor naquela cruz e nos perdoar. Ser o Redentor, ser aquele que ia trazer justiça, liberdade, paz, tranquilidade para nós E tudo que a gente precisava fazer era acreditar nisso Crer nisso, receber isso E recebendo isso, gerenciar os dons do Espírito E poder então organizar a nossa vida diante de uma realidade onde o Senhor é conosco Onde Deus está em nós através do Espírito Santo É muito parecido A obra do Senhor ela é muito coerente Aquilo que ele faz lá em Gênesis, através do Adão que tem que descansar e desfrutar do que já estava pronto, é o que ele faz conosco agora, que temos que descansar e desfrutar do que já está pronto em Cristo Jesus. E a prova disso é que os sumos sacerdotes dos tabernáculos, eles faziam tudo de pé. Estar de pé na palavra do Senhor mostra uma, uma posição de, sabe, assim, estou pronto, estou rápido, estou de sentinela, não estou descansando, pelo contrário, estou de pé. E todos os sumos sacerdotes, todos os sacerdotes do templo faziam todos os sacrifícios e faziam tudo de pé. Eles não tinham nem cadeira para sentar no templo. Só que o Senhor Jesus, quando ele vem, ele é feito sumo sacerdote da linhagem de Melquisedeque. Ele é feito aquele que rasga o véu e libera o santo dos santos. E o templo agora que ele constrói pode estar dentro da igreja que somos nós. E agora ele é o sacerdote master pro e o que a Bíblia fala sobre ele? Que ele está de pé? Não. A Bíblia fala que ele está sentado à direita do Deus Pai. Estar sentado aponta para descanso. Estar sentado aponta para desfrute, descanso, olhar assim e falar, nossa, tudo bom? Sentei, fiz, está pronto, está consumado. Esse é o Deus que a gente serve Um Deus que está sentado em descanso na presença do Pai E é isso que Ele quer nos mostrar Porque Ele já fez Nem eu nem você precisa ser perfeito e morrer na cruz por ninguém A gente só precisa falar para as pessoas que alguém já fez isso É mais ou menos por aí E o ponto principal que eu queria trazer sobre essa reflexão Porque é uma reflexão, né? Não é uma palavra e tal Mas o ponto principal que eu queria trazer sobre essa reflexão maravilhosa É que no descanso nós somos criativos. Existe criatividade, porque o Criador nos ensinou a descansar. Deus fez o homem e descansou no sétimo dia. A primeira coisa que o Senhor mostra para o homem é como descansar. É como desfrutar, Deus não fica cansado. A palavra de Deus fala, Ele não, homem, para que minta e também não fica cansado. Mas Ele quis ensinar um princípio, um princípio do descanso, do desfrute, de entender que não é você que vai fazer as coisas, então não é você que vai conseguir o melhor emprego, o melhor marido. Realmente não é, porque todas as minhas tentativas foram fracassadas. Mas enfim, não é você que vai conseguir. É o seu ministério é o Senhor, é Ele que te coloca onde tudo já está pronto. O que vai determinar se você vai desfrutar desse jardim, se você vai desfrutar do lado do Pai, é se você está em Cristo ou se você está em crise. Uma crise que é essa tentativa de merecer de Deus, essa tentativa de fazer, essa tentativa de... Meu Deus, eu preciso resolver tudo, sendo que o Senhor tá falando, amado, eu resolvi por você, eu fiz por você, eu te entreguei. Eu fiz todas as coisas, fiz o homem e ensinei para ele, olha, esse é o sábado, esse é o descanso. E antigamente era no sábado, porque o sábado era o sétimo dia, era o dia que se entregava, assim, os sacrifícios, e era o dia que você separava o Senhor, era o final da semana. Então você passava toda semana trabalhando e descansava na lei, no Velho Testamento. Mas agora, no Novo Testamento, na graça, na realidade da igreja, não é mais o sábado, o dia do descanso, é o domingo. O domingo da Páscoa, o domingo onde o cordeiro que é Jesus foi entregue. Jesus foi entregue como um cordeiro de sacrifício e fez o domingo ser o dia do descanso, que já não é mais o último dia da semana, mas o primeiro eu lembro que eu era criança, eu achava que segunda era o primeiro dia, mas é domingo o primeiro dia da semana. E agora, por que que então, domingo, depois de Jesus, por que que agora é o domingo que é o dia do descanso e não o sábado que é o dia do descanso? Porque no sábado você trabalha, trabalha, trabalha, trabalha e descansa. Mas Jesus veio para te mostrar a realidade que Deus quer pra você, Deus que é um pai. Você descansa, e aí trabalha, trabalha, trabalha. <risos> então, o Senhor, Ele tá te entregando essa revelação, de que você vai descansar e desfrutar, e entender que é Deus quem faz primeiro, para depois ir lá e fazer. Então, agradeça primeiro, antes de receber. Fa é... Faça no Senhor a sua esperança, sabe? A sua ansiedade. Porque aí depois as coisas vão ser feitas, porque hoje você está na nova aliança de um descanso que começa. Começa no domingo. Domingo é o dia do descanso, é o dia do Senhor. O Senhor criou o homem e descansou. O Senhor fez todas as coisas e se sentou. E agora Ele está te falando para descansar nele. E depois, depois de desfrutar a presença, aí sim você faz então, dica prática: se você está precisando muito fazer alguma coisa, é... descansa, Aí você fala, ah, mesmo. Não, não acredito. Realmente, descanse. Fecha a porta do seu quarto. Senta ou deita. Respira fundo. Sorri. <risos> se força a sorrir. Respira fundo. E fala, Senhor. Fala em voz alta. Declara que a sua boca é profética. Descansa e fala: Senhor, eu estou descansando. Eu entrego porque o Senhor já fez. E agora descansando no Senhor, eu vou me dar esse tempo de desfrutar a sua presença, Espírito Santo. E só depois desse tempo, aí o tempo você marca que cada um tem um tempo, né? Só depois desse tempo eu vou pensar no que eu vou fazer. Juro solenemente que a palavra do Senhor não mente e que isso é um princípio de graça e de verdade para a sua vida. E se funciona comigo que não sou mais amada do que você, vai funcionar com você, porque todos nós somos amados do Senhor, filhos da graça, que servemos um Senhor que está sentado à direita do Deus Pai. Amém? Que o Senhor te favoreça e descanse.